E aí galera do canal, aqui é o Zubit e hoje estamos com mais um vídeo. Hoje vamos fazer as DG. Sei que eu tô demorando pra fazer as DG, porque tá difícil arrumar a DG a gente fazer a DG do 80. Ainda mais essas assassino. A gente vai tentar fazer na 3 estrelas. Eu vou explicar pra vocês como funciona. E depois a gente vai se não der a gente abaixa para duas. Beleza? Vocês querem se apresentar quem tá comigo? É fazer aí Salve, salve, HS aqui. Opa, a tá com o HS aí. A gente vai deixar o link na descrição dele, do canal dele na descrição aí pra quem quiser conhecer o trabalho dele. Então vamos lá. Aqui não é muito esquema, deixa eu ver qual tá. Ó, o tá 8%. Aqui ó, a DG toda é fácil. É só o boss que tem tempo. Deixa eu até pegar o cronômetro pra ficar no sol lá. Porque eles têm tempo vocês pode passar direto esses mobs, isso aqui não vai te interferir em nada. Entendeu, gente? Esses são mobs fracos. É, se mata com facilidade, se, se agrava. Os mobs aqui, eles dão um item pra usar não dá não? Dá, mas é bem difícil dropar, né? Então, como a gente vai gravar, vai demorar, vai ficar muito tempo aqui. Pois é, é Apesar então. é, é que eu acho que a gente vai acabar fazendo se pegas duas vezes, que se pegas aqui... É ruim fazer três estrelas aí. Os HQs cabulou, Dá. Desmeteola. Cadê? Cronômetro. Contador, aqui. Vou matar os mobs aqui, rapidão. Deixa eu ver o meu pet. Ah, aqui tem um PUDO, um Pug, pra poder... procriar? que eu criar? PUDO? Eu tô no primeiro patch ainda. Ah, tô no primeiro? Eu já tô com... 4 pets já. Olha a minha danadinha. Ah, não dá pra vocês verem, né? Dá. Oh, pra mim, buga. Parece que os caras não estão tá com o aprendiz, né? Sei lá. Mostra, não tá vamos lá. Então é o seguinte. Vamos chegar aqui, ó. Vamos mostrar. O que a gente vai fazer? Vou explicar pra galera o que a gente vai fazer. Aqui, quanto mais junto, melhor. Porque eu tenho o escudo, o escudo do dragão, que aumenta a defesa. Só que é o seguinte. Eu vou ficar... Desse lado, eles vão ficar daquele. Ele sempre focar o meteoro em mim. Quem tiver com a águia, vai ficar rodando pros lados de trás. De trás, tipo, pro outro lado que eu tô. Sem ser atrás de mim. Porque se ele soltar o meteoro e pegar a águia, já era. Morreu. Certo? Não tem muito esquema, não é muita dificuldade. Todo mundo tem essa poção aqui? Ih, cara, eu usei a poção errada. Puta <risos> é merda. Exatamente. Eu usei a poção. <risos> vai iniciar lá, não tá fugindo. Right. Vou explicar. Vou explicar. Nem que eu poção ainda, tem? Tem. Tá, tem. Quem, vai, quem vai usar a poção primeiro? Eu. Oh, tu Beleza. Então é o seguinte: vamos começar três estrelas. Se der ruim, tira a baixa pra duas. É três minutos. Quando eu chamar ele, três minutos na tela pra ele ficar feroz. Então vamos lá. E foi! Oh. Três minutos. Vamos lá, três minutos pra matar essa bagaça. Senão, não deu ruim. Andrômeda da em usa debuff, usaram já a poção? Usaram. <coughs> aqui, quando precisar é só falar. Beleza. O legal aqui é ter um. Um Lira, dois Fênix, um Dragão Marinho, um Andrômeda e um DPS. Ou senão um Fênix, um Lira. Um Fênix, um Lira, um Dragão Marinho. Um dragão. Um Andrômeda e um. Sei lá, cara. Agora fazer a foto Travou agora. <risos> cara, me ajuda aqui. Tendo um dragão pra tancar e tendo um, um.. negócio pra curar. Tem que ter três dano, um tanque e um cura. E um lira. Isso. É, essa é a PT perfeita. E o que Lira. Lira ajuda nos debuffs, né? De... Isso, dessa a defesa dele, de todo dia. Segunda poção, ó. Não esquece, gente. Segunda poção. Ousar, hein? Olha, quem, alguém usa a poção de cura e nem que eu vou morrer! Se eu morrer, acabou o bagulho com é, um, Ó, já tem 1 um minuto e 11, não vai dar tempo. Bicho, acabou demais. Ah, tô com o cronômetro aqui, ó. contando. 1 um minuto e 18. São 3 minutos, a gente não chegou nem na metade da vida dele. Já deu um 1 minuto e meio. Não chegou na metade ainda. Não vai dar pra passar. A gente vai entrando no modo fúria, a gente tem 10 segundos pra matar. Ou se alguém morrer no modo furo já era. Então. Aí a poção. É ó, ninguém bom. tá usando a poção, ó. Ninguém tá usando a poção aí, ó. Eu uso aí. É até Não tá bom. ali não, ó. Alguém tem que usar a poção, filho. Usa aí, ó. Tem que usar perto, que senão ela cancela, entendeu? Se usar longe, perde a poção, entendeu? Tem que grudar nele para usar. Pode ter sido isso com o seu pra gente não ter porra, dado porra. tempo. Ó, um minuto para matar. Agora alguém usou. Não, não usaram não. Gente, você tem que grudar no bicho e usar a poção, senão vai cancelar a poção, entendeu? A minha tá no respaldo. É. Ó, o Apollo, quando tu usou a poção, tu usou lá, aí não pega, tem que usar colado morre. morre. e morrer. O ele não vai morrer. É, 1 minuto e 30, já era. A gente não vai ganhar essa aqui não. O Xun não deixa o interior não morrer, não. Não, morre, não. não a, gente vai, a gente vai perder 20 segundos. Tu vai enfurecer agora. Tu vai enfurecer e já era. 10 segundos. 10 segundos ele vai começar a meter o kit. Tá na metade já? Hum, chegamos num terço aí. Ó. 20 ele enfureceu, ó. Um minuto certo, 3 minutos certinho. Não adianta, ele vai resetar. Passou os 10 segundos e reseta. Não resetou não, hein? Resetou não, vamos, vamos que eu acho que dá. Morri. 10, 8 segundos. Resetou agora. Nossa, ele deu 2 hit kill, velho. Resetou. Revive andrômeda. Virou também. Tu tá de andrômeda, Paulo? De Andrômeda, pô. Tu não era Lira? Sou Lira, mas tô de Andrômeda tá dar hum. PT. Você É louco que sem Andrômeda aqui, fode com todo mundo. Fode mesmo. Né? Uma coisa chata que eu acho que tinha pra reviver de andrômeda é que demora demais pra ele sair do modo de combate. E tem isso aí de modo de combate. É, o Phoenix não, ele dá pra reviver em combate. Olha, tem que Sim, falar pra todo é mundo, usar poção, senão não vai. Vamos usar poção. Grudado nele, senão falha, entendeu? A gente chegou no. quase no vermelho.. Fica, ele, ele então, ficou quem, for usar, quem for quem usar, usar, gruda. E fala que usou para Gruda usar, nele, um... entendeu? Gruda nele, usou a poção gruda. Usou a poção gruda. Tipo, antes da poção tu dá uma grudada nele. Tipo, chega pertinho os outros sai, vai pra longe, entendeu? Uhum. A um tá no respaldo. Ai, cara, Ai quem trouxe os móveis? Então vamos Caraca. lá. O tem próximo. Mais fraqueza, mais o cisne é o mais fácil, cisne. Cisney ele é só desviar, Só. Não é possível que vocês errem. É, tem que rolar, né? É, rolar não, é só. Eu dou duas duas, duas coisinhas pro eu... Então tá, então pronto, gente. Ó, oh, três estrelas de novo. Vamos lá. Eu. Você começa. Ah, começa a usar a poção. Vai. Usou a poção, usou. Vamos lá. É três minutos pra destruir ele. Talvez eu consigo curar e dar buff. Não, usa. foca na cura só. No teu caso, foca, foca na cura. Foca na cura e morri, ó. Foca na cura, cara. Não fica mudando, não. Entendeu, Apolo? Sem mim, fica complicado. Alguém vai me ver? Eu posso. O pessoal vai perder bastante vida, mas... Não é a gente vai perder essa aqui. Voltar. ó. Pode vol voltar lá, pô. Mais rápido. Já era. Não, não vai ter como. Isso aqui já era. Apolo, foca em cura. Claro. Cara. Tem que o focar. Claro em... tempo, né, que você fala. É, tem tempo. Então foca em cura, cara. Se eu morrer, acabou. Não tem essa. Se uma pessoa morrer, lasca. O tanque ainda mais, porque vocês vão ter que ficar curando mais que o normal. Entendeu? Hum. Deu um HK no todo mundo aqui. É isso que eu te falei. Faz o que eu tô falando. Andrômeda, foca na cura. Quando tiver com um, pouca vocês que foca... Não Vocês mas não vai dar, não. Não Seis dá. Ah, é. na outra a gente quase conseguiu. Se a gente tivesse usado as possibilidades certinhas, tinha ido. Tá estranho, tá dando muito dano, pô. Porque quem tava recebendo esse dano todinho era eu, sozinho. Morre, apolo, morre, morre. Ah, quem for o cara que tá vivo aí, morre, pra ele resetar. Morre, filho. <risos> Olha lá, tomou na cara. <risos> Resetou, beleza. Gente, não deixa eu morrer Beleza? Deixa eu até mandar aqui no grupo O 7, vê se todo mundo tá com 300k de power pra fazer aqui, mas dá pra fazer pelo menos, mas tem que fazer um negócio bem feito, senão dá ruim Beleza? Eu acho que não dá, né, por causa do tanto do... A cura é mais pelo dano, entendeu? Não, a gente ia tinha, tinha conseguir consegui na outra Porque a gente, ninguém usou a poção direito Só o primeiro E o resto ninguém usou A gente Só, chegou... tá só tem três pessoas no Discord E tem outras três que não estão tá, é... ah, Se as três pessoas do Discord usam a poção certinha Tá certo Três não, são de quatro, quatro pessoas, As quatro pessoas usam certo Já foi, entendeu? Não tem erro É três minutos o boss Entendeu? Mas o cara chama Bob da Thread, da Thread que eu vou, vou dar. Vamos lá tentar, senão a gente vai no dois mesmo, entendeu? Ah, o cara não quer poção? Não, não. Esse eu tenho, ó. Girar o pronto. Eu começo. Tu usa a poção? Eu vou usar a poção e o combo da armadura. Ok. Verdade armadura de pedras. Vamos lá, no 3. Ouvi já. Ó, foca em cura. O healer foca na cura, porque se eu morrer, acabou. De é HK em geral. Ó, o life dele desceu bem mais rápido agora. Vem usar a poção? Eu usei, junto com a armadura. Tá, tá com coisas na poção mesmo. Eu, eu sou o próximo, então eu já vou com a armadura também. Usa a armadura aí, Carlos. Ó, vou usar a poção. Eu usei ó, ó a diferença foi um minuto e meio e.. Aí ó! Hum. Já tá? Vida. Não, não, nem foi um minuto e meio. É, vamos ter que fazer em dois estrelos. Não tem jeito. Eu acho que não vai dar O carro mais um dano, entendeu? Apolo tem armadura. É, vou usar então. O Fênix, o Fênix tá com pouco dano. Quem é o Fênix? Qual? É. Já era. Dois minutos, falta um minuto. Pô, tá estranho. Na outra te foi mais rápido, pô. Tirou mais HP na outra? Ah, não, não vai. Pô, na primeira vez tirou muito mais HP que agora. Ué, a gente não chegou nem no life, life... Verde? Pois hein. Tá faltando um minuto, a gente chegou nem no Life Verde. Se tivesse um Fênix no lugar daquele wave ali, ó, ficaria é top, hein. Ah, 20 segundos. 20 segundos acabou o bagulho. É, a gente jogou. Essa aqui a gente jogou muito mal, gente. Não é mal, não. não. É dano que tá faltando. Não, mas, pô, na primeira vez a gente errou as poções todinhas. E deu muito não mais, não mais dano. Não não. Se não for o dano, não dá, não, entendeu? É. HK agora. PT até que tá bom. Até que tá bom. Porra. Virar vai é tomar HK. Se prepara. Ó, quem tem poção. Pa... Tinha poção pra é não me usa. Me usa, que ele vai mudar de forma agora. Acho que dá, hein? Continua, porra. É, me cura então, gente. Usa a poção e me cura. Acho que dá. Se a gente conseguir segurar ele naquele modo de, de assalto, vai entrar agora. 3, 2, 1 aí, ó. Agora, hk direto. Vem, tomei hk. Não dá, não. Eu vou usar escudo aí pra ver. Se tivesse o um fênix pra reviver, dava. Não tem um negócio não. Né? Ou se tivesse aquela porra. Ah, três pessoas. Não era não. Pô, oh, quase, hein? É, já era. Pode morrer, pô. Vamos fazer em duas. Dois. Dois, Vamos fazer em dois. Vamos fazer em dois. dois, dois, dois. O próximo dá fazer em três, o próximo, pelo menos. Pelo menos eu acho que dá. Passa pra ele o combo da armadura, não te pega é mesmo tá usando arma você tem arma de pegas t dois? tem Zubi? o que tem dois pegas não tem até dois pegas não não, não tem a... pegas não tem até dois pegas centauro a terceira centauro é então, um centauro deixa eu ver aqui Sem tal, então, né? Isso não, não tem. Ela dá um buff. Não, não tem essa armadura não. A skill dela é ativa, é um buff de ataque. 20%. Ah! Não tem não foi um mal ainda. É gente, vamos fazer em duas, duas estrelas mesmo. fazer o que né pelo menos foi bom pra galera ver a dificuldade a diferença né é, é duas do... depois faz um vídeo mostrando 5 estrelas <risos> <risos> tá faltando um mês eu tô fazendo ele vou fazer 5 estrelas e tá fazendo durante um já duas estrelas aí startei. Se a gente não conseguir essa aqui, eu vou mandar vocês... Assist... Oh, Ó, usa a poção primeiro aí. Uhum. usei. É, foi. Ó oh, gente, eu não uso combo manual, eu uso tudo é, automático, eu uso tudo no dedo. Também está no dedo aqui. E até dói às vezes. Vamos lá. Oh, vou usar a poção 3, 2, 1. Usei. A 2 estrelas foi de boa. A 2 estrelas também dropa item amarelo, mas é na sorte, né? É que 3 estrelas oh. tem chance de dropar item rosa, né? Porque, tipo assim, mano, é, não ia dar. Porque, tipo assim, o, and o, o Andrômeda ele é radical, mas ele tem que ter um espacinho assim, pra estar tá usando os escuros negócio. Ah. Tinha, tinha que ter, sabe o que seria bom? Um, um, um lira para dar debuff. Isso que, né? é, que faltou, um lira para dar debuff. Ah, tem um lira aqui sim. Tem, tem um lira aí. Tem um lira. Ah, Quem é esse... É... Ah, esse aquário aí. Que é o... Yoda. É tu? Ou se pudesse trocar pra Dragão Marinho ou depois, Dragão Marinho ou Fênix aí, seria uma boa. Bom. Dragão Marinho ou Fênix? Tá faltando dano pra gente. O Yoga ele é, é mais controle de grupo. O Dano de Pegasus já é bom já, o dano de Pegasus. É, Drag Pegasus também é bom. Mas eu acho que O Pegas tá Dragão Marinho tem mais dano. O Waven tá meio desnecessário, porque já tem um tanque. Ah, é, quem é o é, é, Iver? Aí. Eu vou morrer! Eu vou nada. Ah, já Usa poção, aí. Aqui não tem poção. É, vai. vai tipo, é, duas estrelas vai dar. Eu nem botei o cronômetro, gente, então tô perdido aqui. Se tem tempo, não tem. Então vamos à deriva. Ai. É. Alguém podia ter usado a poção, eu falei que ia morrer. Pera aí, não revive, não, que eu te revivo. Revive, então. tô. É, aí tô chegando. Não vai dar tempo. vamos entrar a um modo de assalto agora. Porra. Tu morreu. Quase Mas. morrendo, hein? Pô, gente, os caras tão vacilando, cara. Era pra ter usado a poção em mim, velho. Quase, velho. Olha. Isso aqui tem, tem... cá. Gente, isso aqui tem que ser, tem que ser PT fechado, velho. Não dá pra vir com um o rando, cara. Ou a gente não tá Discord. tem que ter o pessoal tentar Discord também, se É, não é manda esses caras entrar no Discord. É conhecido? Não, os caras são o cara da pamonha? Ah, pra Pamonha de Pamonha de Já tá ruim! É do vovô! Não, já tá ruim! E vem os caras ainda, mano! Ainda passa a pamonha pra passa melhor, não é mais que eu faça o vídeo sem é, é direto, então não é complica, mano. não gosto de cortar nada. Olha Ah, gente. Eu tô tentando fazer esse vídeo, mas eu acho que eu vou tentar mais uma vez, se não der certo, vai ser esse vídeo mesmo. Tem, minha tentativa, a gente vai fazer o resto dos duas estrelas, queria fazer algo bonito, mas... Pandora aqui, o Pandora aqui. Ai, velho. Vamos ver, velho. Cadê, a galera? Tui, tui, tui, tui, tui. Tem que mandar esses caras vir pro Discord, velho. Ah, é, Por é que vocês, tem que mandar. Se vocês. Se vocês não vêm no Discord. Não dá, velho. Eu já vou mandar pra ele. Já vou mandar o Discord já. Por que vocês não vêm no Discord? Cadê, Brint? Os caras estão focando só dano, cara. Os caras estão esquecendo de. O que morreu, acabou. Iver, esse Ivan não tá tankando nada. Eu morri, né? Meu... Eu morri. Iver. O Ivan não tanca tanto quanto o dragão. O Ivan é mais tipo um lutador. Ele o Ivan mar... né, é. Laboratório. Classe, lugar que eu sei. É um off-tank. Ele é bom, mas. Pra DG, velho. Não, eu vou usar a comissão, eu usando poção Não, eu não posso usar, eu uso alguém aí Ó, O cara já começa com skill de, de água Sai, seu senhor Ele fala pros caras ficarem atrás, os caras estão do lado Ó, A galera esqueceu de usar poção ainda Eu tô sem poção Alguém não tem poção é, pra usar, não? Poção, não uso. Era pra ter usado, eu falei que tava sem. Pera eu vou usar e vou usar com a armadura. É a armadura já usou. Usei agora. Tudo. É, velho. Ó, me fo foca por em mim, guys. Se tu Pelo morrer, eu, se eu, tu morre, eu já é Que Porque os caras não sabem usar aquela poçãozinha de curar, não. Então eu falo melhor que você vai vir os caras não vêm. É complicado, cara. Ó, a gente fala pra ficar grudado, é onde tá o Lira? Lá na caixa preta. Aí ele usa a poção, ele acha que usou, não usou nada. Ficou aí, ó. Ó, eu vou usar a minha poção. Ah, já usaram. Ah, tá rápido, Fê. Será que dessa é vez vai, gente? Nem liguei o cronômetro de novo. É, vai ser mais uma tentativa, Firelight. Vida por vida. Cadê é a cola, né? Sim, cola, vai sim. Parece que o dragão vida por vida dá mó dano, né? Alguém entrou aí no Discord? Ô, amigo, tá dando um retorno ruim, velho. Tem como... É. Tem como botar um fone, cara, que tá gravando? Isso vai atrapalhar no vídeo. Por favor. Valeu. Ó, vou usar a porção. Não, ainda Tá retorno, cara. Usando um microfone novo, hein? Quem é? De que esse cara é um no microfone novo? Esse cara? Não yeah, é não. Então, vamos. cara. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, que dá. Foca a cor aí, foca a cor Fazer feio não dá, não. Ah, eu usei o escudo de resistência. Vai. Ó. Oh. Não fica os dois juntos, não. Quando ele usar ah, o baú do passe, fica longe do maluco. O cara vai pro do lado e lira. Ele ficou vermelho. Hit kill. Agora é por conta de vocês, velho. Tirar isso de vida dele. Ah, tá não, Lira, o Lira vai matar ele. Não vai nada, ele já tá morrendo. Vai, ah! Ele tava tá matando tranquilo. Vai, Zetan. Resetou, Zetan, eu vi todo mundo ali. Ah, gente, eu vou fazer isso aqui nível 2 com mais paciência, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Já vi que vai demorar aqui ele 3? Tô não, é nível 2 esse, fi. Só que a galera tá sofrendo, velho. A, bagu... é. a, a galera não usa a cura em mim direito, velho. tá usando tudo, velho. Aqui, Não sei o que. Não, aqui tá no Discord, a galera que não tá, tá. É, mas acho que o problema mais é esse. Uma parte é porque tá faltando um pouco de dano e uma parte é porque o pessoal não tá Discord. É, se organizar, dá ali, velho. Porque tá tendo muita é, falta de comunicação na hora da exposição. O Lira tá perto, o cara tipo, o bagulho focou nele, aí o pássaro Ele travou duas pessoas O cara tem que olhar isso, ele foi marcado, ele tem que sair de perto, velho É, tem que escapar, tem que sair fora do, do local de dano, senão... Ah Não complica é, gente, ó Esse aqui vai ser o vídeo mas desculpa, é a segunda energia que eu deixo vocês na mão, mas essa que eu vou terminar. Mas, senão vai muito grande pra pai Já tá dando 27 minutos. Isso aqui, 27 minutos antes que não passou o primeiro boss. Tá uma vergonha. Então, gente, se inscreve dá, no canal. Dá uns cortes. Não, corte não vai direto. Galera, é, eu não gosto é. de cortar muito. Bora mandar direto. Demorado, né? Cortar assim É, e é deprimente. É, pra galera ver que foi falhado. Mas vou... é bom que o pessoal entende aí, que precisa do, precisa do pessoal no Discord pra se comunicar, pra usar os buffs. Não, isso aqui não dá, essa aqui não dá pra fazer rando. Se for fazer rando, tá fazendo nível 1 e nível 1 não compensa. Desculpa, nível 1 não compensa. Tem que ser nível 3 ou 2, pelo menos. 2 é se tiver necessidade mesmo. Se entrou, não consigo fazer nível 3, vai na 2. O certo é fazer nível 3. E vir com pelo menos 280, cima. O é. que não pode faltar é tanque, cura também não pode faltar. Os 200. Tipo, é? uns 280k BT, de power para cima. PT, é. conta. Eu já tô abaixo do power que precisa, que é 280 pelo menos, eu tô com 272. Mas se a galera curar certinho, rola, o nível 3 de boa. Mas não tô conseguindo nem o nível 2, então. Complicado. Olha a galera, tá é com 280 baixo É. Vamos lá, gente, se inscreve no canal, compartilha e fui.